Chuchuzinho, tava com saudade, né? Tô curtindo as suas férias com responsabilidade. Vocês não tão exagerando no todinho no refrigerante, né? Que cara é essa? De adolescente, idiota. Hoje eu vou falar dos adolescentes. Por que eles têm que ser chatos todo dia? Eu tenho irmão, 16 anos. O nome dele é Gabriel. Ele é muito mais chato. Só fica pensando em videogame, só fica no Zap Zap. Zap Zap, né? Ele só pensa em namorar, só pensa em GTA. Ele só fica dormindo, é sério. Mas o meu pai não dorme tanto assim. <risos> Chamou de preguiçoso, agora tá puxando meu saco. Ele sempre briga comigo, toda vez ele enche o saco também. Mas era só eu que enchi o saco dele. O lugar preferido na casa é o quarto, porque lá tem um videogame, ele fecha a janela, fecha a porta, pra ficar no escuro. Irmão, já tá jogando videogame de novo, né? Fala alguma coisa aí, ó. E galera, beleza? Aqui não. Quando eu entro pra lá pra pegar meus brinquedos, ele já me xinga pra ele ficar sozinho. Eu acho que quando eu sair do quarto daqui, ele vai me xingar muito, pra minha mãe ficar falando que ele tem que estudar, desligar o videogame, pra ele arrumar a cama, pra ele escovar os dentes. E o que ele faz? Não faz isso. Copo secreto. Gabriel, tu já arrumou teu quarto? Ah mãe, daqui a pouco. Gabriel, já fez o dever de casa? Ah mãe, daqui a pouco. Gabriel! Gabriel! Gabriel! Gabriel! Já tá crescendo barbe e bigode nele. Pai, passa falar quantos assim? Tem uma em cima e uma embaixo, assim. Eu não tenho vontade de virar adolescente, Que adolescente é muito chato, eu não aguento adolescente. Os adolescentes respeitam os irmãos mais novos? Meu irmão não me respeita. Amigos, a gente chegou mais um fim de um vídeo. Dê um like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Beijão!